Estou em outro lugar, mas vou continuar falando as coisas que eu acredito. Né? Eu acredito que a natureza em si ela é uma forma forte de existência e que ela, por si só, ela tenta nos passar coisas que são muito felizes e positivas. E nós não conseguimos entender nada. Nada do que ela nos fala, por isso que nós vivemos num mundo que ele é cheio de sofrimento e infelicidade. É, hoje, eu, é, logo depois do almoço, né, eu falei com uma pessoa que eu gosto muito, é, é o Ivan. E ele, ele mexe muito com computadores. Ele faz um monte de atividades, assim como eu faço. Né? Eu, eu acho que eu já fiz tantas coisas nessa vida que hoje é, eu me vejo uma pessoa feliz de ter conseguido fazer é, tantas coisas, né? ter tomado tantos caminhos à minha disposição e descoberto simplesmente que essas coisas que eu faço que fiz né, é, na verdade eu faço ainda é, foram coisas que me levaram a ter mais conhecimento e poder agradecer a vida tudo que ela é né. eu sei que a nossa vida não é um, uma coisa deslumbrante mas ela é é cheia de força, de luz, de amor, né? E nós precisamos ver isso. Eu não acredito que as pessoas, quando chegam para outra pessoa e falam assim, eu te amo, né? Que elas verdadeiramente saibam o que é amor. Eu acho que elas sabem o que é a carência, né? Quando a pessoa está carente de alguém, ela pode dizer para o outro, eu te amo. Mas quando a pessoa ama realmente, ela não precisa dizer nada, né? ela sabe que o amor existe dentro dela e que é importante para nós fazer essa viagem de uma vida que é muito curta. Né? Essa vida é o um, é um mínimo né? que se pode ter de, de espaço para existir, porque nós não conseguimos lembrar do resto do que nós já fizemos. Então, é, eu penso que, que quando você está aqui, né, você tem que aproveitar ao máximo, fazer todas as coisas que são importantes na sua vida e parar, nós temos que parar de achar que é, ter poder, mandar dos outros, sabe? Se aproveitar do próximo é uma coisa positiva. Eu acho que não funciona assim. Eu acho que a vida é uma coisa diferente e nós precisamos entendê-la. Mas agora nós vamos nos aproximar de alguém que eu acho que era muito importante. Para mim foi alguém muito importante, Francisco de Assis.